Você partiu porque você quis. Quis me deixar muito infeliz. Eu estou aqui por um tris. Na minha vida você foi uma grande atriz. Me diz algo de errado que eu fiz. O que eu fiz foi te fazer muito feliz. Mas você Vai desenvolver as suas coisas Não tem as consequências como o um cão Que faz as erradas escolhas Essa cena que se repete Na minha mente que só reflete Por que eu caí nesse bem Seu sentimento era assim que eu te apoiava I'm gonna show baby você. Oh, oh, oh. não, de me não eu amo tanto, você. Amo tanto você. Só não faça mais isso aí. Ou oh, então vou ter que ver você partir.